mm Thank you. Thank you. Começando mais um vlog por aqui. Essa dona bonita aqui desapareceu hoje, tá? <risos> Mas... Eu Deixa eu atualizar vocês sobre o que tá acontecendo por aqui, né? É, ontem eu já fiz aí pra vocês... Caderneta, né? Eu comecei esse vlog ontem. Então tava fazendo uma caderneta, já entreguei. Já entreguei, né? Pra cliente. E agora eu vou iniciar a produção dos convites, tem até vídeo aqui no canal falando sobre, eu mostrando como que eu montei, né? Como que eu montei não, né? Como que eu fiz pra adaptar a arte de acordo com o que a cliente pediu. E agora eu vou iniciar as impressões. Eu tava sem... Censa, eu tava sem papel offset... Na verdade, eu tinha só algumas páginas. E o projeto dela vai ser usado 35 páginas, tá? É. 35. Então eu consegui encontrar aqui na minha cidade e mostrar pra vocês aqui agora. Eu comprei... Aqui. Licença, Não, em mim. Ó. Então, eu já comprei... A fita ela pediu esse tom de verde. Na verdade, é tá um verde mais acentuado. É, é meu amor, tá um verde mais acentuado aí para vocês. Mas ele é um verde água. Tá, Ai. comprei uma resma de Chamex. Não tô encontrando o repórter com um preço bom aqui, sabe. Eu encontrei em uma papelaria, mas o preço estava de R$29,00, gente, sério. Eu paguei R$27,00 no Chamex, então é Chamex. As próximas produções vai é ser com Chamex. E eu encontrei aqui dois chamequinhos. Só dois mesmo, tá, gente? Porque eu nunca encontrei offset 180 aqui. E hoje eu encontrei. Então eu comprei dois chamequinhos desse chama dois desse. É lindo? Aqui. É lindo, mamãe. Que é o de 180 gramas. Vem com 50 folhas. E esse eu não sei quanto eu paguei, porque foi a primeira vez que eu paguei aqui e não tem o preço na embalagem. Então, vai dar pra eu fazer, né? Mãe, você tá botando um cabeção bem na frente. Eu não tá não. É... Então, primeira vez que eu encontrei, eu vou fazer as... Ela quer mostrar tudo, né? É, eu vou fazer a impressão pela minha Epson. Mentira. Eu vou fazer a impressão pela minha Canon. Que é a G4110. Só que ela tá com aquele problema no fracionador. Aí eu tenho que passar folha por folha. Né? Tá aqui. Eu já... Deixa eu ver Eu comprei os envelopes pelo Mercado Livre. E ela tinha uns envelopes daqueles que são, como é que fala, gente? Rendados, né? Então eu comprei os envelopes pelo Mercado. Chegaram sexta-feira. E dentro do pacotinho do envelope, vem assim, ó, com essas informações pra ajudar na hora da, da montagem, né, do convite. Então tá falando que o envelope tem 20 centímetros por... 20 de pele, mãe. Tem 20 de largura por 13 de altura Esperem E pra facilitar, né? A produção do... <risos> pra facilitar Esse vlog tá muito, muito delicinha é, Pra facilitar, né? A produção dos convites Eles mandam também as orientações é, Eles mandam as orientações Pra fazer o convite com 19,5 de altura Por 12,5 de convite Opa, mentira 12,5... É isso, mesmo. Tá certo. Então eu já, já deixei aqui já pronto. Olha só como é que eu vou fazer. Pera. Tá vendo? É, vai sobrar um espaço aqui do lado. Cadê, e nesse. Mamãe? Deixa eu te mostrar. Vai sobrar um espaço de 4 centímetros e alguma coisa. Que eu vou aproveitar para fazer o que? Régua, né? <risos> Obviamente. Então, agora eu vou começar aqui as impressões deles. E daqui a pouco eu vou mostrando mais sobre a montagem, tá bom? Mostro também pra vocês o envelope.